Olá, é assim, aqui é a minha secretária, onde eu faço a minha maquiagem, e às vezes gravo aqui, na sala ou no quarto, mas como vocês podem ver, aqui é onde praticamente eu gravo os meus vídeos, e estas aqui são as minhas coisas, como vocês podem ver, é muita bagunça aqui, vocês estão a ver aqui. Tem aqui bronze, tem blush, tem sombra, tem máscara, tem espelho e tem o meu candeeiro que eu estou a adorá-lo. Tem aqui sombra, tem aqui sombra, tem aqui valeta de, de corretor, tem, tem pincéis, tem aqui outros pincéis, tem toalita, tem sombra, tem, tem essas purpurinas aqui boas. até Tem aqui o meu telefone também. Este, este delineador eu esses, esses delineadores em gel comprei hoje, eles são três este é um amarelo este aqui é um verde e este aqui é um azul eu já estou a usar o verde como vocês podem ver fica assim aqui fiz esta maquiagem estou mesmo a adorar essas coisas, também comprei hoje este, este pó compacto, muito bom. É mesmo do tom da minha pele. Depois comprei essas poporinas azuis. Para fazer muitos looks lindos. E é assim. Estas aqui são as minhas coisas. Tchau.